Como é que eu vou definir minhas pernas, professor, através de uma dieta? Simples e objetivo, mas claro que exercício também faz parte. Presta atenção nessa dica, mas tem que ter a liberação do seu médico. Eu sou o professor Emílio Júnior, direto ao ponto. Presta atenção que você vai gostar. Você vai fazer o seguinte, olha, vai ficar com a sua perna direita assim, flexionada, como eu estou. Deixa eu virar de lado aqui para você ter uma boa visualização do movimento. Ficou desta maneira com a perna. Você vai dobrar a perna que está estendida, porém, para facilitar a sua vida, você vai colocar as duas mãos assim e você vai dobrando devagar, devagar, devagar, dobra o máximo que puder até tocar quase no chão, tocou no chão, subiu, desceu, tocou no chão, subiu, equilíbrio, equilíbrio, tocou no chão subiu, vai mudar o lado claro, eu só fiz três aqui para ficar dinâmico e você entender, porque eu tenho uma outra dica para te passar então você vai fazer o seguinte vai dobrar a perna esquerda vai tocar no chão subiu, um dois três e aí você vai embora, vai tocando o barco, que é para você trabalhar bem as suas coxas. Qual a outra dica que eu iria passar para você? Essa outra dica é para quem não consegue se equilibrar com uma perna só. Então você pode colocar a perna atrás, lembrando que quando você colocar a perna atrás, tenta não apoiar o corpo nessa perna, tenta transferir todo o peso que você puder para a perna que está à frente, e aí você vai fazer esse movimento aqui, ó descer, tocar o chão, voltar, tocou o chão, voltou, tocou o chão, voltou, virou o lado, a mesma coisa, tocou o chão, voltou, tocou o chão, voltou, mais uma vez, tocou o chão, voltou, recapitulando, quem pode e tem Para o outro lado Desceu, subiu E quem não tiver o equilíbrio vai fazer da maneira que eu expliquei Fácil, simples e objetiva é Para você ter resultado Então se inscreva no canal E se você quiser realmente adquirir aquele corpo dos sonhos Principalmente nessa época agora Vem, você esteja te entre em contato com o número do WhatsApp, peça o cardápio promocional feito pelo nosso nutricionista. Nutricionista, não é cardápio aleatório, tá bom? Até